oi olá pessoal tudo bem com vocês miguel Alves aqui me vindo a mais um vídeo do canal miguel de empreendedorismo digital nesse vídeo de hoje nesse conteúdo nessa aula eu vim ensinar para você o passo a passo como você injetar tá tá inserindo o um, um botão do whatsapp tá? no teu perfil do instagram ok é um conteúdo bem legal bem interessante tá e para a gente fazer essa atividade existe duas formas que eu vou te ensinar aqui o passo a passo beleza se você já gostou da ideia desse vídeo eu peço que você já deixe aqui embaixo para já se inscreva no meu canal deixe seu like o seu comentário e não ati... e não esqueça não esqueça de poder ativar o sininho para ser sempre notificado sempre que eu entregar um conteúdo para você que novo no canal beleza então isso tem muita relação bora para os conteúdos que é a parte que eu gosto de poder agregar e entregar para você bora! Então, galera, como eu já falei para vocês, existe duas formas para a gente poder, né, adicionar o nosso botão do WhatsApp. Então, a primeira dela é que eu vou já fazer com você aqui, junto, tá? Caso você queira utilizar somente o seu perfil, tá? Ou somente o seu perfil no Instagram, você consegue fazer que eu vou te mostrar agora, tá? Vamos que o passo um. Aqui, ó você vai você vai vir aqui no teu perfil do Instagram, tá? Você vai vir aqui, você vai clicar aqui, ó, tá? Em editar perfil. Beleza? Clica. Certo? Aqui você vai rolar aqui embaixo, ó, temos aqui, OK? Temos aqui opções de contato, beleza? Endereço, tudo mais. Você vai clicar aqui, ó, clica. Tá? E aqui temos aqui o ícone, tá? Telefone comercial. Você vai clicar aqui nessa opção, certo? Clica aqui. OK? E aqui embaixo ó, você vai colocar o número. Certo? O seu número é de WhatsApp? Ok, isso recomendo que você coloque o business, tá bom? Coloque o business, que o comum ele não vai conseguir, né? Mostrar para você que o aquele o né? WhatsApp não vai conseguir. Então, de fato, e já tinha aqui, ó. Ok, o número de telefone. Colocou, você vai clicar aqui, ó. Enviar código. Certo? Então, vai vir o código para o teu telefone. Você vai confirmar. Tá? você Quando você, quando você confirmar esse processo você vai vir, você vai vir voltando devagarinho, tá? Você, você só, só vem confirmando, só tá e só confirmando aqui ó. Confirma sempre, tá? Antes de você dar o é, tá voltando nas setas, tá bom? Confirma, confirmou tudo certinho. Você chega aqui ó. Confirma também, confirma, confirmou esse ponto, tá? Ele vai aparecer para você aqui, tá? Mas vamos trabalhar aqui com outra forma que é a segunda que eu vou utilizar também agora junto com você, tá? Então eu, eu, eu fiz aqui uma, uma, uma comparação, tá? Uma ilustração exatamente de como você tá, você pode tá fazendo beleza aqui no instagram agora vamos fazer agora no whatsapp beleza você vai clicar aqui no teu whatsapp tá então você vai clicar aqui ó, nesses três pontinhos aqui de cima beleza configurações certo e logo aqui embaixo ó, você vai ver aqui em ferramentas comerciais clica tá e você vai rolar aqui embaixo ó. ok temos aqui ó é facebook e instagram adicionar o whatsapp as suas contas tá você, vai, pode, você pode colocar aqui tá você vai clicar aqui nesse botão Tá, e temos aqui essas duas opções, certo? Então, aqui ó, temos aqui Facebook, né? Adicione o WhatsApp à sua página. aqui, aqui realmente, para quando você for colocar, ok? É adicionar o WhatsApp na tua página tá? do teu Facebook, certo? Beleza, aqui esse ponto, nosso principal foco é esse botãozinho que é o segundo botão, tá? Adicione o WhatsApp ao seu perfil, você vai clicar tá clicar aqui ó mais fica beleza aqui ó abra o instagram para adicionar o whatsapp é o seu perfil você clicar em continuar beleza carregando aqui você vai injetar ok o teu login senha certo conectando beleza ó tá vamos salvar aquelas informações carregando, conectando, tá gente? Aqui é bem simples o processo, tá? Olha só, já apareceu para você aqui. né no, no teu caso já vai aparecer para você, tá? Esse o ícone, tá? Do WhatsApp, certo? Vamos clicar aqui em adicionar, tá? Vamos selecionar aqui e vamos clicar em adicionar, beleza? Pronto, ó. WhatsApp adicionado. Concluir, certo? E perfeito, tá? Você já pode ver que já já vai estar tá logado. tá A gente, Vamos só conferir, né, para ver se realmente está mesmo, tá? É adicionada, tá bom? Mas aqui são as duas fórmulas que você precisa para estar tá executando é, essa atividade, beleza? Vamos só voltar aqui para gente conferir. Tá aqui, ó, Instagram, conta essa adicionada, certo? vamos voltar aqui no nosso Instagram, certo? Vamos clicar aqui, ó, no Instagram. Perfil. E pronto, tá? Você já pode ver aqui, tá? Ó, já, fomos, já foi colocado já. Ok, já foi adicionado, tá? Nosso WhatsApp aqui, tá? Tá aqui o ícone aqui certinho já, tá? O WhatsApp. Certo, então para você vai aparecer também. É muito muitas das vezes, vai vai aparecer o ícone. Tá, e algumas vezes que é do WhatsApp aparece o ícone. E aqui no, no meu caso apareceu o nome, mas já tá valendo. E esse aqui é o processo, tá, de poder é, otimizar mais tá? as tua, tuas vezes para tá? quem trabalha aí com, né, com, com vendas né, de produtos, tá, seja o produto físico, produto digital, seja o seu serviço próprio. Então isso já vai te agilizar mais, vai otimizar. O okay, que mais a entrega e vai ficar mais fácil para o seu cliente poder entrar em contato com você? e Assim tá fechando, né? A tua venda com mais facilidade, tá bom? E com alto nível de escala, beleza. E se você quiser aprender também, né? Vender no orgânico passo a passo, tá? Eu vou deixar aqui o primeiro link aqui embaixo, tá? Do meu treinamento o WhatsApp Marketing, ok? Todo um processo estruturado de forma orgânica, onde você vai vender a partir do WhatsApp, tá? 100% do WhatsApp, ensinando você a estruturar até o WhatsApp, preparar ele para deixar ele bem super é, organizado, tá? E bem com mais cara, mais profissional, ok? E assim você poder vender né? usando, usando as estratégias que eu ensino, tá? No meu método. Beleza? No segundo link aqui da descrição desse vídeo para você tá não perde porque é tá com valor imperdível beleza então aproveita a oportunidade e vai ficar por um pouco de tempo né nesse valor dessa oferta que eu deixei realmente para poder ajudar as pessoas porque eu sempre acredito né na abundância e eu sei que isso vai te fazer muita diferença porque quando você ganha quando você realmente é, cresce quando você realmente né, sobe para altos níveis eu também cresço eu também subo também para outros níveis também junto com você Beleza? Então, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado né, dessas duas dicas, dessas duas opções, tá? Essa aqui eu achei mais rápida para poder conectar, ok? WhatsApp. Então, mas as duas opções funcionam, sim, de forma bem estratégica e bem alinhada, conforme você precise. Beleza, gente? Então, fica essa dica pra você. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e fica com Deus. E até o próximo vídeo.